A polícia começa a investigar imagens de um suposto lobisomem filmado à espreita de um zoológico e pede ajuda à população para mais informações. Suposta fada invade um quarto. Amigo imaginário se manifesta para um pai cético. Jovens lobisomens estão surgindo em vários países, como possuído por algo maligno. Rosto de fantasma surge no lago e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito,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 Nos últimos dias, autoridades de Amarillo têm mostrado muita preocupação com uma estranha criatura que foi vista do lado de fora do zoológico da cidade, localizada no estado americano do Texas. Esse incômodo foi tamanho que o perfil oficial da cidade postou nas redes sociais um pedido de ajuda para quem puder identificar o ser. Um aspecto humanoide sobre duas pernas, a estranha criatura aparece na imagem capturada pelas câmeras do local, com a parte da cabeça bem peculiar. A identificação da cena indica que o passeio do que parece ser uma mutação entre um humano e um lobo foi gravado em 21 de maio, mês passado, logo nas primeiras horas da madrugada. Será que o grande dia chegou e finalmente conseguimos imagens reais da Fera? Um homem estava relaxando em frente a um lago quando de repente ele viu um rosto na água. Acreditando estar delirando, ele começou a filmar para ver se a câmera registrava alguma coisa e lá estava o rosto nitidamente olhando em sua direção. Nesta hora, ele perdeu o equilíbrio de tanto medo, mas por sorte não caiu na água. O que seria esse rosto? Seria alguma formação de algas marinhas que por mera coincidência ficou neste formato ou de fato fantasma de alguém que teria se afogado neste lago macabro? всё Você faria se visse seu cão te olhando desta maneira? Note que no final ele volta ao normal como se tivesse mudado de personalidade em frações de segundos. O que será que fez este animal se comportar desta maneira apavorante? Muitos dizem que algo maligno teria o possuído, outros que é nada demais, mas foi apenas um momento inusitado registrado. Bom, mas o melhor a se fazer após viver experiências semelhantes é manter da vigilância. Aqui temos mais um vídeo surreal registrado por uma jovem que fazia uma dancinha para publicar no TikTok. Tudo estava indo bem até um pequeno ser humanoide branco e com asas entrar pela janela de seu quarto. Assim que viu a criatura, ela ficou em estado de choque. O mais preocupante é que o ser se assemelha a uma fada. primeira vez que essas criaturas foram registradas, então eu te faço a pergunta, será que isso é uma fada? Será que elas realmente existem? Um homem estava em casa sozinho com sua filha, que estranhamente não parava de conversar com seu suposto amiguinho imaginário, mas o pai estava tranquilo, achando que isso era coisa da cabeça da criança, até que algo perturbador aconteceu não está ball bola com você? Sim! Você precisa de alguém para Baba! A porta da geladeira começou a abrir e fechar sozinha. Você precisa de alguém para jogar Estamos diante da atuação do tal amigo imaginário da filha Todo há algo assustador acontecendo com muitas crianças e adultos, na maioria dos casos sendo o sétimo filho da família. Já nascem produzindo pelos em excesso por toda a parte do corpo, os deixando com uma aparência semelhante à de um lobisomem. O mais estranho é que eles permanecem nessa forma a todo momento, não apenas em noites de lua cheia. De acordo com os cientistas, isso seria nada mais que uma enfermidade conhecida como hipertricose laguginosa congênita, a síndrome do lobisomem. Se você viajar até a Áustria e visitar o histórico castelo de Ambras, em uma de suas muitas câmaras conhecida como Câmara de Artes e Maravilhas, encontrará uma pintura do século XVI, um retrato da família de Petrus Gonçalves. Petrus que se tornou famoso na época por ter portado a síndrome. Vivia entre a nobreza, tendo atuado na corte de ao menos dois reis europeus. É uma história que muitos dizem ter esperado a bela e a fera, pois uma linda mulher, foi dada a ele e ordenada a se casar com ele. Essa anomalia não tem cura, mas não tem impedido de ter uma boa vida e até mesmo um ótimo casamento. Embora no passado remoto essas crianças eram hostilizadas e tratadas como demônios perigosos. Será que é daí que surgiu a lenda dos lobisomens?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 the one doing that. That's actually not funny. I know I'm not the one doing it though. What? Well. Right, let's say something. Oh <laughs> W die now? And how do you expect that to happen? Okay. I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 I think it's fine. I think it was just like. What the f What the You're fine! Get it! Get in! Get in! Get in. Get in. What the o Sim, eles ouviram um barulho estranho e, após uma visão demoníaca, entraram em estado de pânico. What was that? What was that, Lily? I'm having some. I can't breathe. What the f? I can't, was that? I can't breathe. I can't <laughs> breathe. I can't breathe.